O corpo do globo é com uma arcada dentária E não era carinho no dente No rap eu tive estouro Ontem era dente amarelo, hoje vai virar meu sorriso de ouro Faço oh! o verso na instrumental Dá um sorriso dente amarelo Moleque tem logo um crise natural Você tá ligado que é no sapatinho Acho que com esse gris natural Só conta é fazer um clipe com o Mikezinho Eu vou fazer um clipe com o Mikezinho Porque eu sou eficiente É melhor ter um amarelo do dente Do que você amarelar na minha frente oh! Yeah, yeah. Realmente eu faço um clipe com o Mike. Sim, sou eficiente. Vai vir ouro no dente, mas vai ser literalmente. Parceiro, você sabe que é no sapatinho, azulão vira amarelão. Sai daqui, busca uma água boa pra mim. Ai, marido, tô te matando, cê tá ligado que é na batida. Com adjuvante na batalha, no clipe, duas do... vezes na mesma vida. Não na mesma vida, você não ecoa. Eu já trouxe a água, agora traz a rima boa. Ah! Que na batalha cê perde o pescoço, cê tá procurando minha rima boa, ela tá te esperando aqui no meu bolso oh. Eu tô te amassando, ei maluco, no sapatinho, e no final você foi procurar rima e só sentiu o gosto do meu jeans oh. Gosto do seu jeans parceiro, como que cê botar a pessoa no bolso se aí nem tem dinheiro Para eu ir pro seu bolso, eu sou sorrateiro, posso entrar no seu, mas tem que sair do meu primeiro oh. Com eu vou ser sincero, mas a última vez que nós batalhou foi lá na USP e foi um 3 a 0. Aí maluco, tô te amassando, cê tá ligado que é no sapatinho. Você vem até roncar demais pra quem sempre perda na frente de mim.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 nada comigo você arrumaria em questão de rima mas acabou com sua vida se foi inteligente pra sua casa se remaria porque eu não trago rimas de outro universo eu gosto bem do meu por isso você perdeu você quer continuar com sua vida melhor você reza para deus rezo para deus pra fazer o freestyle por isso mesmo que eu chego pensando em cada detalhe só que você não entendeu que essa é a rinha vou mesmo pra minha casa mas eu volto com a folhinha Me colocar no caixão oh! é é essa aqui é a fala? Você falou que ia vir aqui me enche de bala É plato de um para papa na sua cara Você pode atirar Mas não me coloca na bala oh! Oh, oh, oh, oh. Difícil colocar no caixão nesse caminho Pelo que eu tô vendo 1,60m Acho que vai caber direitinho oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. demais. Sinceramente, tô na mó paz, eu vim aqui fazer freestyle Só que você falou demais e foi ineficaz E eu observei esse detalhe Realmente, você observou esse detalhe Um metro e sessenta só que é de puro freestyle você não entendeu? Te explico como eu Sou pequena de altura, mas sou uma grande mulher Eu também acho, só que seu verso não me anima Sinceramente, você diluiu o clima É uma grande mulher, mas é pequena e não rima. Caralho, deu uma travada, tá tudo bem, isso me convém, tô voltando agora, sinceramente, tá de brincadeira, vai voltar pra casa com a polinha, mas só se for jardineira ah, oh, oh, oh. Já eu é plantação, eu planto semente e faço improvisação. Por isso mesmo que essa daqui é a sessão, você planta sua travada e vai colher o caixão! Ah, oh, oh, oh. Tudo bem, é porque você é dá falha, claro que eu vou colher o caixão, eu vou colher quatro, separei pros MC da batalha. Ah, oh, oh, oh, oh. 2, Sinceramente, tá vindo muito pra cima, tá muito pra frentona, por isso que não ganha. Você é uma grande mulher, mas com freestyle, certeza que hoje você apanha. Você tá reclamando que eu tô pra frente? Tá vendo que aqui na rima você já não é eficaz? Óbvio que a Maria vai ser a linha de frente, porque na vida quiseram me passar pra trás. Oh.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 E acabou a palhaçada você citou seu filho eu respondi com eu trocadilho falei. O menino é bonito, nasceu igual a cunhada O primeiro filho, porra, graças a Deus que nós sou bonitão Demorei pra caralho pra caçar a cunhada Mas cê viu, caralho, minha mulher é um avião Mas você sabe que minha irmã é braba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 Quer ter drible, mas é o Ronaldo.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 Ah, é gordão, então vai treinando essa esquiva aqui, essa sua esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle, agora você não treme Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo, mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane, só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do duende verde Disciplina, o brado, vem te jogar pra cima Eu tô tipo doutor doutor Topos, Não tem oito braço, eu tenho oito rimas Vai vendo como é que agora aqui no improvisado Cê tem outro braço, mas só que dá tá os oito braços enrolado Ai, é, é, é, é, é, é, é. é cara do Duende verde não, meu mano Você é o um idiota, eu não sou a aranha Eu sou o Venom, e tá geral o Venom Cê tomando a derrota <risos>